Olá pessoal, pessoal do Território Vivo da Atenção Primária A gente está aqui com o professor Eugênio Vilaça Consultor do CONAS E ele vai falar um pouquinho para a gente Desses 30 anos do SUS Que a gente tem muito o que comemorar né? Quais esses principais desafios é, E as principais conquistas também Muito obrigada, professor Muito agradeço Bom, alguns 30 anos do SUS é, Há muito o que comemorar Primeiro pela produção do SUS. São 11 milhões de internações, são 2 milhões de partos, são 4 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Né? Então, isso é, significa que o SUS está chegando, e é, chegando com, com quase toda a população que necessita do sistema público, que não tem plano de saúde. Sabe? É. O segundo ponto é que o SUS ele desenvolveu programas que são referências internacionais. programa nacional de imunização é né, uma delas. O programa de, de, de transplante de órgãos e de é o sistema público que mais oferece no mundo, Sim. certo? O programa de.. de AIDS, né? é, e muito especialmente o programa de atenção primária, o programa de saúde da família, que é assim, o programa de controle do tabagismo, que é o melhor programa de controle de tabagismo do mundo, né? que nós temos uma taxa de tabagismo muito baixa, né? superior aos dos países, mais baixos, do que é dos países ricos. E, finalmente, é uma política, a política mais Importante de, de inclusão social no Brasil. O SUS, é, antes do SUS, nós tínhamos um apartheid sanitário. Pessoas que tinham carteira do INAPS eram atendidas, quem não tinha carteira do INAPS era atendida como indigente nos hospitais e numa rede de atenção primária que era apenas os programas verticais, materno-infantil. Ransenias, é, tuberculose e outros, Então, é, a gente tem muito que é, é, efetivamente O SUS pode não ser tão bom quanto deveria ser, mas o SUS não é tão ruim quanto aparece na, na grande mídia. Eu fui nesse país inteiro, eu estou sempre é, nas regiões de, os, de vários lugares, no né? norte, o nordeste, centro-oeste. Eu vou para dentro das unidades e, de fato, o SUS é muito melhor do que se, do que se pensa. Né? Quem não, há, há pesquisas que mostram que pessoas que utilizam o SUS, 80% delas avaliam com o serviço de voz, né? Não obstante, né, por influência de uma, de uma comunicação social que, que, que, que penaliza fortemente o sistema público, né? Essas mesmas pessoas, né, quando perguntadas se o sistema precisa, se ela precisa é, a maior parte delas, acho que o sistema precisa de transformações profundas, porque a, a imagem que se peitura de que de fato, é fila, é morte, etc. Então, não, nós temos aí também um problema muito central, que é o problema da comunicação do SUS. Comunicação saúde. É, a gente tem uma experiência aqui no estado do Espírito Santo, é, junto com o CONAS, que é a Planificação da Atenção à Saúde. O que, que o senhor pode deixar de recado assim, para nós, Caprichabas, sobre essa proposta, né, sobre essa possível ajuda para a gente avançar mais nesses 30 anos com a planificação? Eu acho que os dados que foram mostrados hoje, agora, especialmente agora, no uhum. materno infantil, né, é, eles atestam que o grande problema do SUS no dispensado continua sendo a cobertura de atenção primária-saúde, então a, nós temos cobertura de atenção primária-saúde é, inferiores à média nacional, portanto, Sim. e nós sabemos hoje que se a gente não organizar a atenção primária-saúde em novas bases, porque... A Atenção Primária à Saúde não é, como se pensava anteriormente, abrir uma unidade para fazer consultação médica. A Atenção Primária é, é, não tem nada de simples. Na Atenção Primária ocorrem né, é, 1.500 problemas, um campo então, é altamente complexa. É, o bom é que desses 1.528 problemas, representam metade da, da, da demanda na atenção primária em saúde. Mas, essa atenção primária vai além de uma consultação. Né? Ela implica aqueles sete atributos, né? o primeiro contato, a coordenação, a longitudinalidade, né? a, enfim... A, a, a referência familiar, a, a respeito cultural às pessoas, enfim. Então, é, e organizar essa atenção primária à saúde, né? então, o CONAS, é, de algum tempo, a partir de, um, de, um, de uns estudos que eu fiz sobre a demanda na atenção primária à saúde, exatamente isso. Uhum. Né? É, como é que organiza como é que esses 1500 problemas surgem, né? Sim. então é, eu fiz uma metáfora, construí uma metáfora de uma casinha, construir atenção primária é como construir uma casinha, e começa com um alicerce, né? Sim. E em qualquer casa que não tem um bom alicerce e que são os macro e microprocessos básicos da função primária, Sim. como territorializar, cadastrar as famílias, classificar a família por risco é, socioeconômico, é, classificar risco de, de, de, de agudos, estatificar risco de crônicos. Então, isso constitui o L e organizar os microprocessos ligados à segurança do paciente. Sim. Sim. Como, como organizar a sala de vacina, enfim. Né? Depois nós temos que construir uma parede que é como é, organizar as respostas às condições agudas, né? que faz parte da, da contribuição da atenção primária à rede de urgência e emergência, né? que na realidade deveria, na atenção primária, atender todos os verdes e azuis, se né? não mandar para UPA. Né? É, ou para o hospital. Então, depois nós vamos construir a parede da com atenção às condições crônicas, envolvendo aí também, além das condições crônicas não agudizadas, porque muitas delas se agudizam, portanto, se falha dessa parede, vai agudizar e vai para a para o hospital de urgência, né? ou para a própria atenção primária, nós vamos construir a parede da atenção às condições crônicas de acordo com os novos modelos, que são o modelo de atenção às condições crônicas, o modelo da pirâmide disso, tá e a partir desses modelos, eu construí aquele modelo de atenção às condições crônicas em cinco níveis. Né? E, mas nessa, nessa parede também nós vamos atender, vamos capacitar a atenção primária a atender a demanda de enfermidades sintomas, sinais e sintomas inespecíficos, é, esse é um problema, metade da, da, da, dos problemas que chegam na atenção primária não são classificáveis na classificação internacional de doenças. Não obstante como a atenção primária não está desenvolvida, essas pessoas estão sendo diagnosticadas e tratadas, né, com um processo de medicalização muito perigoso. Né? E também as pessoas hiperutilizadoras. 10% das pessoas, consomem 30% das consultas. Essas pessoas também precisam de uma atenção, uma escuta muito grande. Foram um pouco perto da casa da atenção preventiva, foram um pouco pegados, enfim, o autocuidado, e aí a gente né, combina, é, organiza essa casinha. Para isso, nós trabalhamos com uma metodologia que envolve uma primeira etapa, que está sendo feita aqui, das oficinas das de oficinas, planificação. É. Agora, as oficinas de planificação, elas têm, têm o objetivo de fazer uma, um alinhamento conceitual sobre o que é atenção primária para o conjunto dos observadores de atenção primária saúde. Então, desde o porteiro da, da unidade até todos os profissionais de nível superior todo, então, esse, esse é para o universo todo. De educação uhum. interprofissional. Né? É. Agora, uma segunda etapa mais importante relativamente é as oficinas tutoriais, que ainda acho que não começaram aqui, estão por começar. Uhum. Né? Porque aí é que só essas oficinas é, que estão sendo realizadas, que né? a gente chama de oficinas teóricas, né? elas não mudam o processo de trabalho. Uhum. O que muda e o que, que, as, pessoas, que as pessoas sentem é, na construção da casinha é quando a gente vai para.. Então a gente usa tutores, né? pessoas que sabem fazer, vão fazer junto com as pessoas, fazer isso através de gerenciamento de processo. Né? Então nós vamos organizar processo por processo de cada uma dessas partes da casinha. Né? É, e, por exemplo, nova, na região de Nova Venécia isso já começou. Né? Então nós já temos um tutorial. E, segundo o pessoal de lá me informa, né? nós já estamos, por exemplo, com hora marcada na atenção primária à saúde. Todo mundo do SUS com hora marcada. Por quê? Porque a gente organiza o acesso né? através de um conjunto de estratégias, que vão do acesso avançado, a utilização de equipe interdisciplinar, né? ah, enfim. Então, é isso representa um enorme conforto para a população. Aqui. Isso é que aqui, o SUS é. Por que, que as pessoas avaliam o SUS mal? Por causa das filas. E as filas não precisam existir, certo? E essa metodologia está mostrando isso. Em várias partes do país, mesmo região muito pobre do interior de Rondônia do interior é, do Maranhão, do Piauí, quer dizer, e isso, isso dá uma, uma... Então, a pessoa que vai ser atendida às duas horas, não chega às 15 para ela não tem que ficar às 5 horas da manhã. E, como eu conversei com a coordenadora da Regional do Norte, é, isso já está acontecendo na maioria das unidades básicas de saúde daquela região. Que né? bom! É, Professor Eugênio é autor daquele livro, Construção Social da Atenção Primária, que a gente já indicou no nosso canal. E a casinha também, a gente teve a oportunidade de estar em vários territórios, né? vários municípios que construíram as casinhas, né? aulas. O pessoal está usando a casinha como uma metáfora mesmo de aprendizado. E é uma honra estar aqui com você, né? com o senhor aqui no nosso canal. E queria agradecer mesmo e, pessoal, a gente se vê até o próximo programa.